Oi, eu sou o Gabriel Jordan, do arroba e recentemente a Sala Online anunciou uma parceria com a Tassie L. Qual Na linha Meu Liso. Bom, a Sala Online convidou a Tassie para escolher os produtos favoritos dela, para cabelo liso, claro, que é o tipo de cabelo da Tassie. E aí eles criaram um kit que vinha shampoo, condicionador, uma máscara. E no vídeo de hoje a gente vai analisar esses produtinhos que a Tassie escolheu para a Sala Online. No kit da Tassie, que é a edição limitada, as embalagens vêm personalizadas vêm com adesivo, vêm com um monte de coisinhas. Mas você pode comprar os produtos regulares também que é a mesma coisa, só muda o encarte que no da tasse o que tá em amarelo é em branco. Mas antes da gente começar essa resenha, eu quero ler pra vocês rapidinho o que esses produtos prometem. A linha Meu Liso foi criada especialmente para atender as lisas, sejam elas de cabelos naturais, alisados ou relaxados. Para quem deseja o efeito desmaia-cabelo de sem perder o movimento natural dos seus a linha Desmaia é perfeita. Eu sei que outras marcas têm um desmaia cabelo há muito tempo atrás, como por exemplo a Forever Liss, que inclusive eu vou fazer a resenha em breve, então já se inscreve no canal pra não perder Já lançou há muito tempo, mas a dação online só vim conhecer agora E o shampoo, eu tô lendo aqui no computador Ele promete limpar a raiz, selar as pontas e eliminar totalmente o frizz E o condicionador proporciona fios totalmente alinhados Além de desembaraçar o seu cabelo Já a máscara oferece hidratação profunda sem pesar na raiz e se livrando do frizz Então é isso Será que a linha Meu Liso da sala online, endossada pela Tassiere Alcolea realmente é boa? continue esse segundo tipo. Então gente, já botei aqui o meu roupão Eu sinceramente espero que nessa resenha A minha maquiagem não se danifique Porque eu tenho um ensaio fotográfico Pra fazer depois aqui E eu não vou ter tempo de refazer Mas enfim, como vocês podem ver O meu cabelo, ele tá desse jeito aqui Que vocês estão vendo Eu não tô amando ele no momento Mas eu vou levar em consideração que Pela primeira vez pra gravar um vídeo De resenha de cabelo nesse canal Eu tô com o cabelo sujo até que enfim Porque nos últimos vídeos Algumas pessoas comentaram que Nos próximos era mais interessante que eu já vi com o cabelo não sujo, sabe? Mas sem ser recém lavado. Porque nos outros vídeos eu sempre lavava o cabelo antes e as pessoas sempre ficavam tipo assim Ah, mas eu quero ver tipo, o efeito mesmo, sabe? Mas isso, claro, só no vídeo de Botox e SOS. Se eu estiver resenhando um shampoo, como aconteceu no vídeo da Nina Secrets, você pode assistir clicando aqui, ou, como vai acontecer no vídeo de hoje, que é o da Tassi, eu sempre vou estar com o cabelo sujo. Enfim, como vocês já sabem, isso aqui é um shampoo e um condicionador e todo mundo sabe como é que usa isso aqui, mas é uma resenha, eu vou ler o modo de uso. Aplique o shampoo desmaia de no cabelo molhado, massageando suavemente. Enxague bem caso seja necessário repita a aplicação. Para potencializar o resultado, use a linha desmaia de completa. Então, o meu cabelo, olha, ele tá com esse volume aqui que vocês estão vendo. O meu cabelo não tá escovado, eu lavei ele, deixei secar naturalmente, não usei secador Dormi a noite anterior, acordei e tô gravando hoje Inclusive não é de manhã, tá gente? Já passou alguns do dia E o volume dele tá mais ou menos uns dois dedinhos por aqui, sabe? Dois, três dedinhos em média Isso aqui antes de aplicar qualquer coisa Então vamos começar, né? Hoje eu vou molhar meu cabelo aqui na frente de vocês Nessa primeira parte da resenha Esse produto promete meus fios desmaiados, ou seja, sem volume. Vocês viram que o meu cabelo seco tava com volume de 2, 3 dedinhos. Ele promete que o meu cabelo vai ficar sem frizz, que é uma coisa que o meu cabelo já tava sem, mas vamos ver se continua sem, né? E cheio de movimento. O meu cabelo é bem maleável, ele tem um. Mas como eu falei pra vocês, eu tava com o cabelo sujo, então ele já tava mais fixozinho na posição dele Mas enfim, vamos começar, esse aqui é o shampoo É o desmaia, Frizz nunca mais, enfim, ele tem depantenol, creatina e colágeno E ele é sem sal, serve pra uso diário Vou começar aplicando um pouquinho aqui na minha mão A textura de um shampoo normal, não tem nada demais E eu vou passando no meu cabelo como qualquer outro shampoo, tá? Sem mistério Gente, eu preciso falar. Esse shampoo... olha, ah, eu sujei meu nariz. Esse shampoo tem um cheiro muito, muito bom. É exatamente o cheiro que eu gosto de shampoo. Porque ele não tem uma fragrância forte, nem é uma fragrância, como é que eu posso dizer, enjoada. Apesar de questão de cheiro ser muito pessoal. Mas é um cheirinho tão discreto, e é um cheirinho tão gostoso, é um cheirinho de limpeza, sabe? Enfim, só falo igual todo shampoo normal, que é pra aplicar no cabelo molhado, massageando bem, e depois enxaguar, e é exatamente isso que eu fiz. Como o shampoo disse, se houver necessidade, ou seja, caso o seu cabelo ainda esteja sujo, repita o processo mais uma vez. Agora eu vou sair fora das câmeras, eu vou enxaguar o meu cabelo e caso eu lave os meus cabelos mais uma vez com o shampoo, eu falo pra vocês. Caso não, eu também vou falar pra vocês. É isso, vejo vocês daqui a pouco. Então galera, voltei e eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Eu realmente achei que eu ia precisar lavar o meu cabelo duas vezes com esse shampoo. Mas de primeira ele já deixou o meu cabelo bem mais limpo do que geralmente outros shampoos deixam. Aqui no site vai dizer exatamente o que todo mundo já sabe. Após lavar os cabelos com shampoo, aplique o condicionador Meu Lise Desmaia massageando suavemente. Enxágue bem caso necessário. Vou vir com o condicionador agora, tá? Ele também tem as mesmas propriedades que são depantenol, creatina e colágeno. São as mesmas nos assim, dois produtos. A textura é de condicionador comum, é mais um creminho mesmo. O cheiro do condicionador é a mesma fragrância do shampoo e é um pouquinho mais forte, mas ainda assim é uma fragrância discreta e suave que eu tô amando porque eu não gosto de produto com cheiro forte. Eu apliquei já um pouquinho de condicionador, mas acho que condicionador vou aplicar um pouco mais. Eu vou massageando meu cabelo, igual as instruções recomendam. Igual as instruções de qualquer condicionador, né? Mas enfim. Quanto o condicionador, o que eu tô gostando é que eu sinto que ele se aproxima mais de um creme do que um condicionador, se é que vocês me entendem. Apesar de condicionador ser um creme. <risos> tipo assim, geralmente os condicionadores de outras marcas são um pouco mais escorregadia E esse aqui não. Eu gostei porque ele é mais consistente. Ó, tá vendo? Que parece que meu cabelo praticamente Tá só molhado, não tem nem produto Vou continuar massageando por toda a extensão do meu cabelo Por um tempinho E eu vou enxaguar o meu cabelo O produto recomendou também que caso seja necessário Eu repito a aplicação Eu vou lá agora enxaguar o meu cabelo E caso eu tenha reaplicado Ou não, novamente eu vou contar pra vocês Já já eu volto então gente, voltei, eu acabei de enxaguar meu cabelo E vou explicar pra vocês Eu tinha passado o condicionador e enxaguei uma vez Eu já senti o meu cabelo igual uma seda de tão macio Mas ainda se assim eu apliquei o condicionador uma segunda vez Não porque eu não tinha achado a primeira vez o efeito satisfatório Eu só queria ver se esse efeito ia ser mais potencializado ainda Mas é o seguinte Ficou um, ainda um pouco melhor, mas a primeira vez que eu passei foi drástica a mudança O meu cabelo tava com uma textura completamente diferente depois de ter passado o shampoo Meu cabelo realmente tava limpo E é isso, entendeu? Com o shampoo, meu cabelo tava limpo e cheiroso, apenas Agora meu cabelo, ele tá limpo e cheiroso E ele tá macio Só no um toque, ó Já dá de ver no caso, os produtos que vem no kit da Taciel Alcoleia são o Sala Online Meu Liso, desmaia, shampoo, condicionador e uma máscara também. Mas eu vou explicar aqui pra vocês. Na minha cidade, eu realmente não encontrei essa máscara. Mas eu encontrei uma outra máscara da sala online. Eu acredito que essa aqui seja um lançamento mais antigo, que é da linha Meu Liso. Hashtag muito mais liso. Então, me desculpem, é que realmente eu não encontrei mesmo a máscara da Tacielia. Eu procurei em várias lojas aqui. E onde eu encontrei, eu não encontrei nenhum kit montado. A loja desmontou. Para vender os produtos separados. Eu não sei nem se eles podem fazer isso. Mas eles são vendedores independentes, então eles podem. Essa máscara de hidratação aqui é a Amido de Milho Capilar, que não tem nada a ver com esse tratamento. Mas pelo fato de ser da linha Meu Liso e por ser da sala online, eu pensei, por que não dar uma chance para ele e incluir nesse vídeo? Da parte dos endossados pelo Taciel Coleia, o meu cabelo tá aprovadíssimo. Porque vocês viram que o volume dele realmente está mais baixo. E. Meu cabelo tem movimento, entendeu? Quando seu cabelo tiver esse movimento, você vem falar comigo. <risos> Ai, mas eu sou à toa, Deus me livre. Enfim, eu vou aplicar a máscara aqui e eu vou aplicar do jeito que eu aplicaria qualquer máscara. Vou vir aqui, ó, com o meu dedo mesmo. Só um pouquinho aqui na mão, ó. E espalhando pela cabeça inteira Eu vou passar nas laterais também Porque mesmo um cabelo curto É importante que você mantenha ele saudável o tempo inteiro Mesmo que você tenha um cabelo de Rapunzel ou um cabelo de Eggman Se bem que se você tiver um cabelo de Eggman, você não tem cabelo Sinto muito Mas do jeito que as minhas entradas estão aumentando em breve, eu também não vou ter cabelo eu tô rindo, mas eu tô triste. Vou vir com o tradicional pente rosa do nosso canal pra eu ter certeza de que essa máscara se espalhou na minha cabeça inteira. Eles pedem pra passar a máscara massageando, mexa por mecha e deixar agindo por 5 minutos. E é isso aí. Eu vou esperar os 5 minutinhos, eu vou enxaguar e eu volto aqui pra gente fazer algumas considerações. Então gente, eu acabei de voltar do enxágue da máscara E o meu cabelo no momento tá assim Ele ainda tá molhado, como vocês podem ver Mas o teste ainda não acabou Porque agora é que a gente vai ver o resultado final Eu vou vir no meu secador de cabelo mesmo Eu tirei o bico e eu vou vir só com a minha mão Vou secar meu cabelo de qualquer forma Pra gente ver como é que realmente Esse shampoo e esse condicionador e essa máscara Deixaram o meu cabelo É isso aí galera, chegamos no fim da resenha e acabou o vídeo. Tá, cheguei de ser imbecil. Esse aqui foi o efeito do meu cabelo secado só com a mão. Eu não usei nenhum pente, como vocês viram, Eu não usei escova, não usei nada. Só sequei ele bem aleatoriamente com a minha mão. Bom, o meu cabelo tá bem liso e o volume dele definitivamente tá bem mais baixo. Bom, vamos conferir se os produtos cumpriram tudo aquilo que eles me prometeram. Primeiro vamos ir com o shampoo. O shampoo me prometeu limpar a raiz, selar as pontas e eliminar totalmente o frizz. Como eu falei para vocês, o shampoo de imediato já me deu uma sensação de limpeza enorme. A minha raiz não apresenta nenhuma oleosidade, nenhuma sujeira Então, vou limpar a raiz, o shampoo cumpriu totalmente o que prometeu Ele promete selar as pontas, então meu cabelo não tem pontas duplas Eu vou considerar um bônus porque ele não mexeu nas minhas pontas Elas continuaram seladas, elas continuaram bonitas Assim como já eram, então tá aprovado e elimina totalmente o frizz. O meu cabelo também não é muito frisado naturalmente. Geralmente ele fica com frizz um pouquinho aqui. E os benefícios incríveis, como a própria sala online chama, são fios desmaiados, zero frizz e hidratação profunda. Então esses três checks estão aprovados no shampoo. Vamos agora para o condicionador: o condicionador proporciona fios totalmente alinhados. Além de desembaraçar e hidratar o seu cabelo. Quanto aos fios alinhados, já tá de cara que o condicionador cumpriu o que ele prometeu. Os meus fios estão perfeitamente alinhados. Se você observar, o sentido de caimento do meu cabelo tá perfeito, tá tudo certinho. Ele realmente alinhou os meus fios. O segundo ponto seria pra desembaraçar. O meu cabelo, ele... Dificilmente é embaraçado Além do meu cabelo ser curto, eu cuido muito dele Então o meu cabelo não é embaraçado Então não tem como eu adivinhar se ele desembaraçaria o meu cabelo e hidratar o seu cabelo Quanto a isso, eu vou te dizer Isso foi o grande milagre dessa linha Pra mim, se fosse pra eu escolher um dos itens O shampoo, o condicionador ou a máscara Eu escolheria o condicionador O shampoo, eu senti uma limpeza instantânea Que foi o que mais me chamou a atenção nele Mas o condicionador, na primeira vez que eu passei ele Eu já senti o meu cabelo macio Que nem uma seda, sabe? Eu senti o meu cabelo perfeito, sabe? Só enxagando eu já tava sentindo a diferença na textura dele Meu cabelo ficou muito mais macio de uma forma assim, louca Que eu quase nunca vejo com nenhum produto Quanto à máscara de hidratação Eu vou ler duas coisas, eu vou ler tanto Aqui, essa aqui, que foi a que eu usei E me promete, quanto a do kit A do kit promete fios desmaiados Zero frizz e hidratação profunda Já essa aqui é uma máscara de hidratação Para cabelo liso Super chapado e sem frizz Então, basicamente Essas duas máscaras oferecem o mesmo efeito Talvez a do kit teria uma hidratação Um pouco mais profunda, mas eu acredito Acredito que com o um condicionador desse já foi mais do que o suficiente. Mas enfim, o Look kit oferece uma hidratação profunda sem pesar na raiz, com baixo frizz e as pontas duplas. Novamente, frizz e pontas duplas são problemas que eu não tenho no meu cabelo. Mas a hidratação profunda, o meu cabelo, ele resseca muito fácil se eu não estiver sempre cuidando dele o tempo inteiro. E a hidratação, realmente, eu senti diferença. Eu senti o meu cabelo levemente mais... Como é que eu posso dizer? Gostosinho, sabe? A textura Mas pra mim a grande diferença foi a do condicionador eu Preciso dizer que esse condicionador aqui é a grande estrela desse kit Cabelo liso, chapado, sem frizz Check, check, check então, como vocês já devem esperar, novamente nós temos uma linha aprovada aqui no canal e, inclusive, um produtinho extra que eu mostrei pra vocês aqui de quebra da linha Melisa também. E dito isso, o que me resta é trocar a minha roupa e fazer algumas considerações extras. Beleza, estamos de volta. Definitivamente eu vou voltar a comprar esses produtos aqui O shampoo pela praticidade E o condicionador pelo efeito Que ele deu no meu cabelo Então é isso, se você gostou do vídeo de hoje Dá um like aqui embaixo pra avaliar o vídeo Isso é muito, muito, muito importante pro canal E se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo e se inscreva Aqui no canal e ative o sininho de notificações para você poder assistir os vídeos Que eu já postei, que a gente tem muito conteúdo Sobre moda, beleza e maquiagem aqui no canal E pra não perder nenhum dos vídeos novos Em breve vão vir novas resenhas de novos produtos aqui no canal então não perca nenhuma aproveita e já me segue no instagram arroba para pra conferir as minhas fotos que no meu vídeo eu posto vários looks de maquiagem e eu dou algumas diquinhas no meu stories também e eu sempre dou um spoilerzinho do que que tá vindo no canal eu sempre dou uma diquinha de tipo ai ah, quais são os próximos vídeos, o que que tá vindo entendeu, um sneak peek então não deixe de me seguir lá e já faça a mesma coisa no Twitter Que também é @garajotrd. Eu passo o dia inteiro Fofocando lá sobre qualquer coisa Se você quiser falar comigo Vai no meu Twitter Me manda um tweet Ou então uma DM Que eu vou te responder Por último Comenta aqui embaixo O que, que você achou desse vídeo Se você já usou esses produtos aqui Que eu mostrei hoje Que você gostaria de ver aqui no canal Que deram um efeito parecido Ou que são interessantes E você gostaria de me ver falando sobre eles E comenta também se você gostou do efeito Se eu fiquei melhor assim Ou se tava melhor antes Então... Dá a sua opinião aí embaixo. Dito tudo isso, eu creio que chegamos ao fim. Eu sou o Gabriel Jordan, do Rua e esse foi o vídeo de hoje. See you.